Fala, galera! Tudo bem com vocês? Olá, meus amores! Olha a gente aqui de novo! Hoje, com um tema novo para vocês, vamos conversar sobre um assunto extremamente importante chamado hiperemésia gravídica. Que, que que é esse nome feio, hein? Bom, já ouviram falar nessa condição? Aliás, tem muitas famosas distantes e esse assunto veio à tona. Muitas vezes perguntaram pra gente, pediram pra gente dar entrevista sobre o tema porque muita gente não tinha nunca ouvido falar. Bom, todo mundo sabe que é comum ter náuseas e até vômitos ali na gravidez, né? Isso pode atingir até 80% das mulheres. E principalmente ali, durante as primeiras semanas de gestação, por conta do aumento do hormônio HCG, a mulher tem um pouquinho de náusea. Mas são náuseas que podem ser geralmente mais leves, que apesar da mulher sentir um pouquinho de mal, ela consegue continuar ali as atividades dela no dia a dia. Porém a gravídica é uma condição de vômitos incursíveis, ou seja, a mulher tem vômitos um atrás do outro, não consegue controlar, isso independe dela, independe da medicação que ela está tomando, muitas vezes a mulher não consegue nem tomar água para conseguir tomar o medicamento para tentar inibir esses vômitos. Isso pode acontecer de 1 a 2% das gestações, então é uma condição bem mais rara, porém é uma condição grave, porque ela pode levar a uma desnutrição, geralmente ali uma perda de peso de até 5% do peso corporal. Essa diminuição de nutrientes para ela, leva uma diminuição de nutrientes para o bebê. Então os bebês também podem ter uma dificuldade ali no seu ganho de peso, ter uma desnutrição do bebê também. E alguns bebês nascerem com baixo peso, ter uma restrição de crescimento fetal. Mulheres com essa condição da hiperemésia gravítica muitas vezes precisam de internação, porque além dos sintomas de náuseas e vômitos, elas sentem muita fraqueza, podem apresentar desmaios, tem alterações visuais e também do sistema nervoso central com confusão mental. É extremamente importante a gente deixar claro que a hiperemésia gravítica ocorre principalmente até a 12 semana de gestação porque em torno da décima semana é quando a gente tem o um pico dos hormônios da gravidez e muitas vezes esses hormônios atingem eles acabam ligando o chamado centro do vômito só que para algumas mulheres isso acaba sendo de uma coisa muito mais exacerbada do que o comum do que acontece geralmente e acaba se prolongando durante um tempo maior a hiperemese ela pode ser de leve moderada ou severa muitas vezes uma hiperemese mais leve você consegue em casa mesmo tomando medicamentos antieméticos conseguir corrigir a patologia e se recuperar, fazendo uma boa hidratação, uma boa alimentação e tomando as medicações. Muitas vezes, quando ela é moderada ou severa, nós já temos indicação de internação, pois nesses casos, a desidratação pode ser muito grande. A mulher não consegue se alimentar, então ela tem a desnutrição e, por outro lado, os vômitos acabam perdendo não somente água, mas também eletrólitos, nutrientes e eles têm que ser repostos. Senão, isso vai acabar faltando não apenas para a mulher, mas também para o bebê. Então, tratamento feito de forma adequada e necessitando muitas vezes de medicamentos na veia, já que por boca, se a mulher toma, ela pode para fora logo na sequência. Então, a medicação endovenosa acaba exercendo um efeito mais tranquilo para ela, para que ela consiga ter o efeito da medicação sem colocar para fora e não perder a ação da medicação. Então, super importante comunicar ao seu médico. E não achar que é uma coisa comum e deixar passar a chegar ao ponto da desidratação e desnutrição. Então, começou a ter náuseas mais frequentes, começou a vomitar 4, 5, 6, 10 vezes por dia, procure o médico, converse com o seu médico, pois muitas vezes uma internação hospitalar será necessária. E além do tratamento clínico, é importantíssimo também ter. É, a equipe de nutrição orientando quais são os suplementos adequados, o tipo de dieta, fragmentar, fracionar essa dieta para que a mulher consiga, mesmo em pequena quantidade, ter ali a quantidade ideal de calorias diárias e os nutrientes necessários para o bom desenvolvimento da gestação dela e do bebê. E também temos que olhar para o lado psicológico. Como está esse quadro emocional? Muitas vezes a mulher quer ficar feliz ali no começo da gravidez, já planejar o quartinho, mas muita... vai contar que está grávida e esperando que todo mundo fique feliz com ela, como as pessoas ficam, e muitas vezes ela está se sentindo mal, desanimada, e muitas vezes se sentindo de culpa, porque elas já acordam passando mal, esse estresse vai gerando problema para ela relacionamento com o marido, com a família, e ela muitas vezes acaba se sentindo culpada por estar passando por isso. E a culpa não é da mulher, existem alterações genéticas que podem estar envolvidas. Mãe, mulheres que têm mães ou tias e avós que sofreram hiperhemésia gravítica, elas têm quase três vezes maior o risco de ter hiperhemésia gravítica também. Então não é algo que depende do querer dela, é algo que pode acontecer principalmente pela sensibilidade dela em relação a essas alterações hormonais que ocorrem principalmente no primeiro trimestre da gestação. Então também é importante o médico que está fazendo o pré-natal olhar para essa mulher, para essa pessoa, o que ela está sentindo, fazer esse acompanhamento do pré emocional também e muitas vezes indicar a terapia que pode muito ajudar e também outras medidas para aliviar esses sintomas e esse estresse, como por exemplo, meditação, atividade física e acupuntura. Então, temos sempre que olhar a nossa paciente como um todo e, e tentar ajudar da melhor maneira, tá bom? Algumas mulheres que, inclusive, tiveram uma gestação não desejada, não planejada, às vezes essas náuseas e vômitos são mecanismos inconscientes de querer colocar essa gestação para fora. Pois é, a psicologia já explica isso. Muitos sintomas de náuseas e hiperemésia podem também ser de origem emocional e não apenas física. Então mais um motivo do acompanhamento multidisciplinar, desse acompanhamento da gestação com seu obstetra, psicólogo, nutricionista. É de extrema importância essa, essa gama de profissionais acolhendo você nesse período tão importante da sua vida. Tá ok? Gostou do nosso tema? Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e até o nosso próximo vídeo. Um beijo grande. Beijo. Até a semana que vem. Deixe o seu comentário. Tchau, tchau. Tchau, tchau.